Todos os tipos de arquitetura, corporativo, de sistemas, de soluções, de software, todos eles têm coisas em comum, né? É a mesma coisa do, do que a gente falar ali, desenvolvimento, né? Desenvolvimento nós temos vários tipos, tem desenvolvimento de front, de back, de dados, de, é, enfim, de inteligência, né? De machine learning, né? Tem, tem vários tipos de desenvolvimento. Só que para todos eles, tem uma coisa que, é, tem, tem várias coisas que são comuns né Você precisa conhecer lógica de programação né você precisa saber versionar o código precisa entender né a demanda para programar e depois entregar então tem uma série de coisas que, que se tem ali para você executar uma atividade de desenvolvimento para chegar no objetivo final no caso do desenvolvimento a gente tem algo que é tangível né que é extremamente tangível que é o, o código no final das contas né? Todo o sistema ali é desenvolvido e se entrega ali um executável, né, de alguma maneira, um API, um web service, não importa. Né? Então a gente tem um entregável e acaba sendo muito palpável aquilo. E às vezes você vai aprendendo com o dia a dia. Qual é o problema da área de arquitetura? Não tem esse manualzinho, não tem esse step by step simplesmente, assim, eu, eu, eu diria que não tem nem o que é esperado direito do arquiteto, e olha que a gente discute isso, desde quando eu comecei né com a arquitetura, eu já ouvi o um mercado meio perdido em relação a isso, e cada lugar fala de uma maneira, fala de um jeito, ah, aqui é, o arquiteto desenvolve, e não, aqui o arquiteto não desenvolve, pô, aqui o arquiteto é a estrela, o cara que... Falou, a equipe faz, né? a autoridade maior tem o arquiteto. Já trabalhei em lugares onde o arquiteto era só mais um, né? era um grupo de arquitetos, tudo tinha que ser consensuado entre os arquitetos. E era super difícil, você né? tomava pancada o tempo todo. Até para conseguir colocar uma coisa simples era difícil. Né? É, e cada lugar tem uma, um formato diferente de trabalhar. Só que o que, que acontece? Nós temos coisas que são vitais e que são comuns na área de arquitetura, em geral, tá? Por exemplo, nós temos alguns serviços de arquitetura, que tem um input, tem um processamento e tem um output. A definição de arquitetura é uma delas. Todos os tipos de arquitetura têm definição de arquitetura. E como é que você faz uma definição de arquitetura bem feita? Não adianta simplesmente se basear na sua experiência profissional. Chega lá e fala, ah, eu já, putz, defini muitas arquiteturas. E, então eu consigo definir facilmente. Eu chego aqui e já falo o que vai ser. O arquiteto que, que faz isso, e eu já fiz, erra. Tipicamente erra. Por quê? Porque ele não, não consegue ver o todo. Ele não, não tem visão do todo. Ele tem uma visão... Restrita, normalmente é restrita, é do mapa de mundo dele, é das experiências que ele vivenciou, não necessariamente ele conhece aprofundadamente os problemas e tudo mais, para poder dar um direcionamento correto. Então a gente tem no, no, na nossa metodologia né, o que nós chamamos de requisitos de arquitetura. Tá? É, o que, que são os requisitos de arquitetura? Eles são o coração né, de, um, de um trabalho de arquitetura. São os requisitos funcionais e não funcionais né, que impactam nas suas decisões de arquitetura. É, no, no momento que eu vou fazer um projeto, por exemplo, legal, quais são os requisitos que eu preciso considerar? Esse, esse e esse. Então, com base, por exemplo, em segurança, escalabilidade, performance, qual deles é o mais importante? Segurança, legal. Então, eu tenho um conjunto de perguntas que eu vou fazer, né? eu já tenho isso ponderado, priorizado, para identificar né, o que, que é mais importante em relação à segurança, quais são os requisitos, é, efetivamente que eu preciso considerar na hora que eu vou desenhar a minha solução e aí depende tá poderia ser até uma, uma solução de arquitetura corporativa que é muito alto nível né mas eu preciso ter o quê? premissas tá para tomar uma decisão sem essas premissas um abraço eu tô dando uma opinião tô me baseando em algumas coisas talvez que eu tenha ouvido e talvez no meu mapa de mundo Tá? Então, para fazer, de... fazer uma boa definição de arquitetura, eu preciso ter insumos, tá? E, e na nossa metodologia, a gente coloca, putz, de uma forma bem, bem fácil até para você conseguir ali essas informações, tem as perguntas que você precisa fazer, né? Para você identificar os requisitos e conseguir mapear, né? É, todas as premissas de forma que você vai conseguir fazer um direcionamento acertado, tá? Então, não só para isso que servem os requisitos, né? Os requisitos eles servem para outras coisas também. Por exemplo, validação de arquitetura. O que é a validação de arquitetura? Olha como é subjetivo, né? A gente chega ali e pede para o arquiteto, oh, faz uma validação para mim, vê se, se está aderente, né? vê, vê se o produto está bom, né? se está com qualidade. Pô, como é que você... Vamos supor que seja uma arquitetura de software, né? Define se o pro produto está bom ou não, né? É simplesmente métrica de qualidade de código? É só isso? E a segurança não é importante? E a performance não é importante? Tudo é importante? Se tudo é importante, nada é importante. Então, eu preciso saber o que é mais importante. E o que, que eu preciso avaliar? E, de novo, entram as minhas premissas. Eu tenho as premissas, né, os meus requisitos, as minhas variáveis arquiteturais. Elas me dão insumos né, para fazer o meu, a minha definição. E, com base na minha definição, eu consigo depois fazer uma validação, vou fazer uma POC, tá, uma POC para ver se o Redis é uma boa ferramenta de cache, não faz sentido, né, mas eu posso ter algumas premissas de segurança, de talvez desempenho, talvez de manutenabilidade, de durabilidade, e aí sim eu vou olhar para esses atributos em função da minha empresa, da minha equipe, do know-how da minha equipe, proximidade tecnológica, entre outras coisas. Então, a minha POC, ela não é simplesmente, pô, baixar ali um, um Docker com a ferramenta e ver se ela funciona. Não, é, ela tem que ter premissas, né? Tem que atender algum tipo de premissa. Então, é, basicamente é isso que a gente consegue com a nossa metodologia, né? Ter um trabalho fundamentado. Sendo fundamentado, ele também é acertado. Então, ao invés de ser uma definição de arquitetura, uma validação de arquitetura, uma documentação de arquitetura, e etc., né? que é vazia, é rasa, é baseada no chute, é baseada, enfim, no, no, nas experiências anteriores. Simplesmente nisso, né? a gente consegue sair dessa subjetividade e colocar objetividade. E isso literalmente faz com que a gente consiga acertar e melhorar, porque eu consigo medir, tá? Então, eu consigo começar a medir o que eu estou fazendo, as entregas que eu estou fazendo, e com base nisso eu consigo ir evoluindo o meu trabalho, conseguir consigo ir melhorando o meu trabalho, ajustando os pesos das minhas premissas. E, naturalmente, né, o arquiteto que dá uma, uma, um direcionamento, que atende os requisitos da empresa, as necessidades da empresa, ele brilha.